O nosso primeiro vídeo foi registrado pelo nosso amigo conhecido aqui do canal Irhab Quasmeia. Na ocasião, ele mais uma vez saiu durante a madrugada para explorar um casarão abandonado na Cisjordânia. Já na entrada, enquanto filmava do lado de fora, ele captou através de uma janela um vulto caminhando lá dentro. Pois é, parece que já prepararam a recepção. Então ele começou a explorar os cômodos da casa e rapidamente coisas terríveis começaram a acontecer. Sim, a sala estava vazia. Então, quem bateu a porta? E é uma porta muito pesada. No final, já do lado de fora, novamente uma sombra foi flagrada. nosso próximo caso também foi registrado na Cisjordânia, dessa vez por Hassan Barbar, também explorando uma casa abandonada. Já de início ele flagrou um vulto negro fantasmagórico passando pela janela. E lá foi ele. Assalamu Calma, ficar... oh. Sim, alguma coisa fechou aquela porta. Repare que a porta é pesada e arrasta tá no chão. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Fiz Misericórdia. Ele está visivelmente sozinho na sala, mas vejo cadeiras voando de um lado para o outro. Como isso é possível? Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. bismillah, bismillah, bismillah. <música> oh! <música> <música> <música> <música> Ah! <SILENCIO> havia alguém andando atrás dele. Vejo os Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Agora o sapato se moveu bem diante de seus olhos. Veja que não há nenhuma linha amarrada nele. <risos> Não sabemos o que aconteceu agora, mas parece que alguma coisa o agarrou. Bataltatla! No final, ele passou a controlar o demônio pela autoridade do Criador do Céu e da Terra. Bataltatla! O vídeo a seguir mostra algo meio diferente no céu, poderia ser apenas uma nuvem, mas ao olharmos mais atentamente gera dúvida. Alguns internautas especulam ser um OVNI camuflado, na ocasião a exposição seria uma falha dessa suposta camuflagem, mas a verdade mesmo é um mistério, portanto quero saber a sua opinião nos comentários. A Zialia Amanda Banks é uma cantora, compositora e atriz norte-americana. Recentemente ela deu o que falar nas redes sociais após publicar no Twitter um vídeo onde ela desenterra alguma coisa para um ritual bizarro de louvor a Lúcifer. O que está enrolado no pano são os ossinhos de seu gato Lúcifer, que foi enterrado há alguns meses. Em seguida, ela pegou os ossinhos e coziu junto com terra de cemitério. Não sabemos o que ela fez com essa gororoba cabulosa, mas muitos acreditam que ela comeu como parte de um ritual de louvor ao demônio. Primeiro Lázaro, e agora essa cantora e muitos outros também revelando louvor a Lúcifer. Parece que o fim está próximo e dias terríveis vêm por aí. sagrada diz que no inferno tem vermes que não morrem, castigo, dor, sofrimento, agonia e fogo, muito fogo, o que inclui um lago enorme de magma onde os condenados irão nadar por toda a eternidade. Eu estou queimando no fogo do inferno, me deixem, saiam, saiam de cima de mim velho. Os Não! Não! Não tem jeito! O fogo não se apaga e os bichos não morrem! O corpo irá queimar e depois regenerar para queimar novamente num ciclo sem fim. O vídeo a seguir foi registrado numa fonte de magma em um vulcão no Havaí, que é um tipo de amostra grátis do inferno. Veja como corre rapidamente o fluxo de magma. Imagine você sendo jogado ali dentro. Imagine a dor. Imagine sua pele e seus olhos queimando e derretendo por toda a eternidade. No vemos uns jovens próximos a uma fogueira de acampamento, andando de um lado para o outro. Quando lá no fundo vemos uma estranha criatura humanoide, muito branca, andando de quatro, feito um animal stick's getting pretty damn sharp. Okay. Oh fuck, the smoke is in my face. Well you've been sharpening it for like two hours. Repare que o ser não utiliza roupas, enfim, pode ser muita coisa, desde um maníaco que fugiu do manicômio ou como muitos dizem, um lobisomem à espreita. E é claro, pode ser alguns dos jovens fazendo graça, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. Uns jovens estavam voltando de um prostíbulo às quatro da madrugada, quando se depararam com uma mulher cabulosa do tamanho de uma árvore, vestida toda de preto, e o que é pior, com uma peixeira na mão. Como não bastasse, a mulher ainda tem um susto e corre atrás dos meninos. A mulher tá aqui no pesqueiro. Meu Deus do céu. Cala meu Deus. Cala a boca, Pai ですから<音楽> Você acredita em pé grandes? Trata-se de uma enorme criatura que parece a mistura de um gorila com um ser humano que anda sobre duas pernas e vive em regiões selvagens e remotas dos Estados Unidos e Canadá. Muitos não dão crédito a este assunto, mas após o vídeo a seguir muitos mudarão de ideia. As imagens são muito reais, ainda mais se tratando de uma luta contra um urso de verdade. Será que finalmente conseguiram capturar imagens do pé grande no Canadá? Quero saber a sua opinião nos comentários. Super Michael Dmeiji de decidiu encarar o sobrenatural, montando o um verdadeiro circuito de monitoramento em todos os cômodos de sua casa e de seus familiares. O resultado é impressionante. Vários objetos foram flagrados se movendo. Parece que, como no filme Ghost, o outro lado da vida, esses supostos seres espirituais gostam de praticar suas influências no mundo material na casa de muitos de nós. Is there anything in this room? O nosso último vídeo registra uma tormenta que ocorreu no vulcão do monte Uzi no Japão. O vulcão entrou em atividade e explodiu jogando nos ares, uma nuvem de detritos e poeira pesada tirando a vida de mais de 50 pessoas. Logo abaixo, vemos uma pessoa correndo daquilo que, se alcançá-la, não haverá a menor chance de sobrevivência. Ela rapidamente será sufocada dentro da fumaça. Por sorte, o vento estava batendo forte no sentido oposto, pois caso contrário, nenhum carro escaparia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe este vídeo nas redes sociais e se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todos os nossos vídeos e notificações do seu celular. Agora clique em uma das telhinhas que se segue para continuar assistindo aos vídeos do XTV.